Estamos aqui na Marco Polo, uma das maiores empresas da Serra Gaúcha, para conhecer a rotina profissional do Lucas Taufer, vencedor do concurso Administrador do Futuro FSG. Como premiação, Lucas conquistou uma oportunidade no setor de estratégia e marketing da Volari. Hoje eu sou responsável pelas relações da empresa com a agência de publicidade e de produção de, de materiais para divulgação e explanação dos nossos produtos e da nossa marca. No dia-a-dia, dia, então, nós utilizamos uma diretriz estratégica e todos os conceitos de comunicação e marketing. E esse conhecimento que foi aprofundado durante os anos de curso de graduação na FSG. Também trazemos para cá experiências com trabalho em equipe, com a parte de empreendedorismo, com toda a essência da gestão, seja ela do tempo, dos recursos que temos disponíveis, que a gente aprendeu durante a vida acadêmica para a vida empresarial e para o mundo competitivo. Na realidade, o que a gente faz é colocar esse pessoal para, para lutar. Né? Então, ele veio fazer parte, tem tido um ótimo desempenho junto à equipe, rapidamente se entrosou, se né? até porque a equipe do Volar é uma equipe muito ativa, muito jovem. E o Lucas, da mesma forma, é uma pessoa também muito ativa, com um excelente pensamento estratégico e jovem, ou seja, enquadrou bem na equipe. Acompanhando então a trajetória do Lucas Taufer, que foi o grande vencedor do concurso cultural Administrador do Futuro, a gente percebe o quanto foi importante essa iniciativa, porque mostra então que os nossos objetivos eles foram completamente atendidos e que também apresenta esse perfil do nosso aluno, que é um aluno empreendedor, um aluno motivado e que pode atuar com certeza nas grandes empresas da nossa região. Nesse período pós-concurso, nós viemos acompanhando então a trajetória dos alunos que participaram. Nós percebemos uma franca evolução deles para outras empresas e também uma evolução dentro da sua própria empresa. O que demonstra então a qualidade tanto do programa quanto do ensino que é praticado dentro da FSG. Participar do Administrador do Futuro da FSG foi realmente um marco na minha vida. Essa participação, esse empenho todo aplicado durante o programa, visitando as empresas, resolvendo os problemas, observando como esse mundo empresarial está totalmente engajado com aquilo que nós aprendemos na, na academia, nós conseguimos vir, então, tirar esse proveito muito grande para a nossa vida, seja ela profissional ou acadêmica. Quer relembrar como foi o concurso Administrador do Futuro FSG? É só acessar o nosso canal no YouTube ou o site fsg.br Administrador do Futuro.